Here it comes. Boom Shakalaka. Que saudades, meus amigos, os vídeos horizontais estão de volta aqui no Boom Chakalaka depois de quatro meses e eles voltam para ficar. Podem ter certeza, eu disse vídeos horizontais porque eu lancei uma série de vídeos verticais durante a off-season aqui nos Shorts do YouTube do Boon Chakalaka, vou deixar o link aqui na descrição para quem não viu, é uma série onde de cada vídeo eu mostro o melhor jogador da história da NBA com cada inicial, A, A, A, B, A, C, depois B, A, B, B, B, C até chegar no ZZ, que foi o último vídeo. Mas os vídeos horizontais voltaram para ficar e qual é o vídeo de hoje? Esta volta marca com um vídeo tradicional que eu sempre faço todo início de temporada, que é com o maior salário de cada franquia da NBA ao começar a temporada. Se não me engano, esta é a quinta edição desse vídeo. Então nós vamos falar time por time, em ordem alfabética, o maior salário do elenco atual. Três observações antes de começar o vídeo. A primeira é que vários de vocês sempre perguntam o salário que tu mostra na tela é mensal? Não, é anual. Se fosse mensal seria completamente fora dos padrões do mundo um salário mensal de 40 e tantos milhões de dólares. A segunda observação é que, quando eu mostrar o salário do jogador abaixo, vai ter o salário da temporada passada. O maior jogador, o jogador com maior salário na temporada passada, pode ser diferente do vídeo da temporada passada, porque alguns times trocaram de jogadores ao longo da última temporada. Então, quando eu fiz o vídeo da temporada 21-22, era um jogador. Mas, quando eu mostrar o maior salário da temporada passada nesse vídeo, pode ser outro jogador. Deu pra entender, né? Por fim, a terceira observação, essas informações eu peguei do site Hoops Hype, que é um site muito confiável para esse tipo de informações, de salários de jogadores e tudo mais. Essa informação pode diferir um pouco do salário que aparece em alguns outros sites, como o Basketball Reference, por exemplo. Eu levo em consideração o Hoops Hype, beleza? Então vamos lá, começando letra A de Atlanta Hawks. Maior salário, Trey Young, pouco mais de 37 milhões de dólares anuais. Ele está de extensão renovada e deve ser o líder da franquia até, pelo menos, a temporada 2026-27. Na temporada passada, o líder era o John Collins, com 23 milhões. Boston Celtics, Jason Tatum, tem o um maior salário com pouco mais de 30 milhões de dólares, mais um que deve ser o líder da franquia, pelo menos, até a temporada 25 26 na temporada passada já era ele, com pouco mais de 28 milhões. Brooklyn Nets, Kevin Durant, 44 milhões 119 mil dólares. Ele está sob contrato até a temporada 25, 26, mas como ele até já pediu para ser trocado, não dá para garantir muito que ele vai liderar nos próximos anos, né? No ano passado já era o Kevin Durant com 42 milhões, porém no vídeo era o James Harden, ele acabou sendo trocado para Filadélfia. Charlotte Hornets, Gordon Hayward, 30 milhões e 75 mil ao salário dessa temporada. Ele é o líder, temporada passada já era ele com 29, quase 30 milhões. Chicago Bulls, Zach Lavin, no primeiro ano de sua extensão que vai até 26, 27, né? Temporada 26, 27, 37 milhões e Na temporada passada era o DeMar DeRozan com redondos 26 milhões de dólares. Cleveland Cavaliers, o líder é o recém-chegado Donovan Mitchell, com 30 milhões e 913 mil, e está sob o contrato até a temporada 25-26, mas já saibam que no ano que vem, começa a extensão do Darius Garland, que vai assumir a liderança. Já tem um spoiler do vídeo do ano que vem, ano passado, Kevin Love, com um pouco mais de 31 milhões. Dallas Mavericks, Luka Doncic, 37,096,500, exatamente o mesmo salário do Trey Young e do Zach Lavin, e não é coincidência. E ele vai estar na liderança, pelo menos, até a temporada 26-27. No ano passado, o Tim Hardaway Jr. teve o um maior salário, porém, no vídeo, era o por Porzingis, mas ele foi trocado para os Wizards ao longo da temporada passada. Denver Nuggets, Nikola Jokic, pouquinho mais de 33 milhões de dólares. A extensão, que começará no ano que vem, renderá quase 58 milhões de dólares na temporada 26-27. Ano passado, já era ele, Nikola Jokic. Detroit Pistons, cheio de jovens em contratos de rookie, o maior salário é do veterano Bojan Bogdanovic, 19,550. Em 21/22 o maior era do Jeremy Grant com 20 milhões hoje ele está no Portland Trail Blazers. Golden State Warriors nenhuma surpresa Stephen Curry 48 milhões o maior salário. Em 21/22 também era o Stephen Curry com 45.780. Houston Rockets Eric Gordon 19 milhões e meio e vale o asterisco que o time ainda paga 40,8 milhões para o John Wall nessa temporada justamente ele John Wall era o líder na temporada passada com 44 milhões e trezentos. Indiana Pacers, Buddy Hield, 21,177, é o líder, na temporada passada também era ele, com pouco mais de 23 milhões, no vídeo era o Malcolm Brogdon, mas o Buddy Hield chegou no meio da temporada passada, ultrapassando ele. Los Angeles Clippers, Paul George, 42.492.568, o Kawhi é listado com 42,492,492,76 dólares a menos. <risos> Na temporada passada, Paul George também. Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, pouco mais de 47 milhões. Eu segurei ao máximo o lançamento desse vídeo cogitando uma possível troca, mas ela não aconteceu. Ano passado já era o Russell Westbrook. Se alguém está se perguntando por que não é o LeBron James, o líder dos Los Angeles Lakers, isso é porque o LeBron James nunca se tornou elegível para o Supermax, que é uma modalidade de contrato que permite que o jogador receba mais dinheiro ainda. O Russell Westbrook assinou justamente Super um Supermax lá com o OKC. OKC, Houston, Washington e agora os Lakers. Memphis Grizzlies, Jaron Jackson Jr., 28,900, quase 29 milhões, na temporada passada, era o Steven Adams, com pouco mais de 17 milhões. Miami Heat, nenhuma surpresa, Jimmy Butler, 37,653, na temporada passada, já era ele com 36 milhões e um pouquinho. Milwaukee Bucks, Yannis Otorokumpo, 42,492,492. Ano passado era já Ianis Zaderopoulos com 39 e 300. Minnesota Timberwolves aqui temos novidades, o líder é o recém-chegado Rudy Gobert com um pouco mais de 38 milhões. Na temporada passada era o Carl anthony Towns. E o Carl Anthony Towns vai voltar à liderança na temporada 24/25 quando começar a valer a extensão recém assinada por ele. New Orleans Pelicans, CJ McCollum 33333333 mas o Zion Williamson vai assumir o topo na temporada 24/25. Ano passado também foi o McCollum, mas no vídeo estava o Brandon Ingram porque o McCollum ainda estava em Portland quando eu fiz o vídeo passado. New York Knicks, líder o recém-chegado Jalen Brunson, 27 milhões e 700 Ano passado foi o Julius Randle, porém, o Julius Randle voltará ao topo em 24, 25, porque no contrato dele o salário vai aumentando, e no contrato do Jalen Brunson o salário vai diminuindo. Aí tem um momento que o Randle ultrapassa ele de novo. Oklahoma City Thunder, Shea Gil, Alexander, no primeiro ano de uma extensão de 5 anos, pouco mais de 30 milhões, no ano passado foi o Derek Favors, com um míseros 9.720.900 Orlando Magic o maior salário desse ano Jonathan Isaac 17 milhões e 400 mil ano passado era o Gary Harris com quase 21 milhões ele continua no time mas com um salário menor ele negociou um novo contrato Philadelphia 76ers se liga na bagunça o líder é o Tobias Harris ano que vem assume o Joel B. da liderança até a temporada 26/27 na temporada passada era o James Harden com 44 milhões mas no vídeo era o Tobias Harris é confuso mas é isso mesmo porque o Harden renegociou um novo contrato com um valor mais mais baixo para as próximas duas temporadas. Ufa. Phoenix Suns, líder, Devin Booker, 33.800, milhões e 80.0. Na temporada passada, já era ele com 31,650. Portland Trailblazers, Damian Lillard, 42492,492, o mesmo do Yannis. Na temporada passada, também já era ele, 39,344. Sacramento Kings também, sem nenhuma novidade, DeAron Fox, pouco mais de 30 milhões ao líder. Temporada passada já era ele com 28 milhões. Agora temos uma surpresa no San Antonio Spurs, o maior salário é de Doug McDermott, com 13.750.000, olha só. Na temporada passada, o maior foi do Goran Dragic, que chegou durante a temporada, porém no vídeo era o Derek White, hoje no Boston Celtics. Toronto Raptors segue liderando o Pascal Siakam, 35 milhões e meio aproximadamente, na temporada passada já era ele com 33 milhões. No Utah Jazz, sem Donovan Mitchell e sem Rudy Gobert, Mike Conley retoma a liderança, ele era o líder lá na temporada 2020-21, volta a liderança com 22 milhões 680, que nem eu falei, Rudy Gobert era o líder com 35 milhões em 2021-22. E para finalizar, o Washington Wizards, Bradley Bill, de novo contrato, que vai até a temporada 26-27, é o líder com 43 milhões 279 mil, na temporada passada, o último ano do contrato anterior, era o suficiente para garantir a liderança, também para Bradley Bill. E aí, qual foi a maior surpresa para vocês? Foi Doug McDermott? Foi Jalen Brunson chegando como um furacão em Nova York depois de boas séries de playoffs na temporada passada pelo Dallas Mavericks? Digam aí nos comentários, o canal voltou para valer. Então, se vocês não são inscritos, se por um acaso vocês estão aqui pela primeira vez e... Podem ter pessoas que chegaram aqui pela primeira vez, afinal, não gravo há quatro meses. Se inscrevam no canal, me acompanhem, comentem, compartilhem com os amigos e daqui pra frente vai ter vídeo. Eu acredito que praticamente toda semana aqui no Buxa Calaca. Um grande abraço a todos e boa temporada 2022 23 para todos nós. Valeu!